Proclamai o evangelho a toda criatura, proclamai o evangelho a toda criatura, cantai louvores ao Senhor todas as Evangelho a toda criatura pois comprovado é seu amor para conosco para sempre ele é fiel proclamai o Evangelho a toda criatura Evangelho a toda criatura.